Em todo lugar Santa Inês está avançando E não vai mais parar No Jussarau tem Praça Nova Ficando pronta O Angelim também vai ganhar uma A Praça da Matriz vai transformar O cartão postal da cidade Deixando o local muito mais bonito Segundo e moderno Sem falar na pavimentação do maior número de ruas Em um único ano Da história de Santa Inês Santa Inês é tempo de crescer